Aí a curiosidade é, é, Coordenador, no caso de vocês Necessariamente tem que ter uma equipe Tem que ter gestão de pessoas Ou você pode ser coordenador de alguma O Adriano coisa, é coordenador Eu sou de, especialista de pessoas. Ah. E A gente está no assim, mesmo explica, explica isso daí pra ele é, porque assim, assim, Existe no, ba no banco Não sei se é só no nosso Ou nos outros Opa, peraí Engoliu gelo. É, não sei se todos os bancos ou empresas têm esse esquema, mas no banco que a gente trabalha é carreira em Y. Por um lado tem o um especialista, okay. por outro lado tem o coordenador. Mano, eu e o Adriano. É área de gestão de isso, pessoas, eu e o Adriano, a gente tá no mesmo cargo, nível hierárquico. Vamos brincar assim. Só que o Adriano, melhor. É, próxima entrevista <risos> você vai sozinho. Depois ficou oh, oh, oh, o técnico é você. <risos> mas brincadeiras à parte.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 Aí eu paro, ó, é, gente, tô saindo do personagem agora. Então, é legal, galera, pô, cara, vamos, vamos lá, vamos lá. Então, assim, então rola isso aí, então a sintonia aqui, como é da hora, então a gente faz esse tipo de coisa e dá muito certo, uhum. viu, cara? Hoje, praticamente, na equipe, a gente tem o perfil de todo mundo ali, né? Bem, praticamente definido pra onde querem ir, né? Então, assim, uhum. isso é bem legal, cara, ajuda bem muito. Bem mapeado, né? pelo menos. Bem mapeado, a gente tem é definido, um... É mapeado, né?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 as pessoas sejam especialistas também. Eu até brinco que, para eu sim. dar o próximo passo, quer dizer que eu preciso também garantir que as pessoas conseguem dar o próximo passo. Então, eu quero muito mais sim. é ajudar. É quem, vai né? quem vai ser o próximo Elcio ali no cara Quem vai ser o próximo Elcio? Isso é bom para mim, Entendeu? é bom para o banco, hum. é bom para a pessoa. Eu tô preocupado mais tava com falando isso. falando de, de servir, é muito... O...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 do desejo da solução né eu desse se toque não lembro em que esses dias nessa pegada